Olá a todos! Vivemos a crise mais grave enfrentada por nossa geração com essa pandemia. Gostaríamos sim que a vida estivesse normal, com o comércio funcionando, com o parque liberado, com os nossos filhos indo para a escola e que todos estivessem trabalhando, mas o um momento é outro. Sei que a vida está muito difícil para todos nós, mas uma coisa é certa, a vida vem em primeiro lugar. Não vai existir economia, emprego e nem crescimento se não existir vida. Por isso, tenho defendido o que os médicos e cientistas no mundo todo entendem como melhor para este momento, que é ficar em casa. E quando tiver que sair, tomar todos os cuidados, inclusive com o uso de máscara. Aqui em São José, a Prefeitura precisa fazer o que várias cidades já estão fazendo, que é apoiar aqueles que perderam sua renda e as pequenas empresas. Como, por exemplo, a cidade de Lorena deu auxílio emergencial aos mais necessitados, como São Carlos, que adiou o pagamento do IPTU por 90 dias, e Maricá, que criou uma linha de crédito para as pequenas e micro empresas. Mas, infelizmente, até o momento, o prefeito Felício não realizou nenhum investimento social aqui na cidade, apesar de ter recebido recursos para isso. Além dessas propostas, defendemos outras medidas que foram colocadas em práticas, como cumprir as leis que já existem e garantir renda para as famílias que estão passando necessidade, apoio às pequenas empresas com linhas de crédito e suspensão de cobrança do imposto por um ano, Cumprir a lei que garante cesta básica com alimentos e produtos de higiene. A prefeitura deve comprar máscaras caseiras feitas pelas costureiras locais, gerando renda e distribuindo gratuitamente para toda a população. A cidade pode e deve realizar investimento para acolher quem mais precisa. Felício! O povo tem pressa e a vida não pode esperar.